Fala, galerinha do Mundo Steel Frame. Helena passando por aqui pra mostrar pra vocês que a gente acabou a nossa casa. É, não tô brincando. Acabamos a essa casa. Estamos dando os últimos retoquezinhos finais, faz parte, mas ela está linda. E eu vou mostrar ela pra vocês. Vamos lá dar um tour completo. Olha só que coisa maravilhosa. Então, ó, aqui é o nosso parque. A Lu e Adriana estão de botar a da pele. Pô, e quem o pessoal que falou você vai tá colocando o piso antes da casa, você é maluca? Isso é nada, direitinho, inclusive rejuntado, olha só Maravilhoso, a gente tá usando até rodapé pé Esses de polietileno, super legal Aqui a gente tá na nossa área de serviço Então, o nosso tanquezinho bonitinho, tá vendo? Aqui, saída da máquina de lavar São o alizar das portas que a gente tá botando Basculantezinho do banheiro, bonitinho, né? Vamos entrar. Agora a gente está na cozinha. Olha só. Que legal a nossa cozinha. Olha a nossa pia feita de steel frame. É muito legal, né? Já estamos com luminária. Olha a nossa porta que fofa de alumínio. Viu? Você consegue instalar qualquer tipo de esquadrilha numa casa de steel frame. A gente tem alumínio aqui, que a gente usou né, para todas as portas externas, as esquadrias externas. Tanto janela quanto porta. E porta de madeira, porta pronta. Essa porta aqui é muito legal, que a gente tá usando. Da GEDOR. Ela é uma porta especial para obras de steel frame drywall. É, e ela vem direitinho, já bonitinha, pintadinha, embaladinha. Você só precisa chegar lá e puf, fixar, tá? Muito bacana. Continuando, o que, que a gente tem aqui? Nossa fachada, aquela primeira de todas, tá vendo? Essa foi a primeira, fica pronta. Então, nosso beiral lindo e maravilhoso. Olha que beiral bonito. Nossa, a varanda, fala sério Top, isso que é varanda, né? Vocês lembram? Essa é a fachada em Eifes, que a gente usou EPS, base coat em cima, vocês lembram? Bem rígida, né? E bem bacana Essa é a fachada que a probabilidade de ter menor risco de patologia Aqui a gente tem um outro quarto Bacana, né? Esse aqui, ó, não é tabicado, aquele era é tabicado Aqui a gente usou a nova cor, a tinta nova cor muito boa, né, que fica? Eu gosto dela. E agora, passa pra fora? Essa aqui é a tinta que a gente usou aqui em Tony, né? A tinta um pouquinho mais baratinha que deve dar três d mão. Então, olha, o Jurandir fixando a porta. Jurandir, não esquece da placa de cima, hein? Aham, uh -huh. a placa de cima. Depois eu prendo ela pelo lado de lá. Tá. Ó, então esse quarto também prontinho. Gente, vocês estão vendo que tá com interruptor até? Que coisa fofa. Oh. Tem, tem interruptor. Tem tomada, olha a tomada ali, ó. Uh, tomada.